E pessoal, beleza? Aqui o Sr. Titiê trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu trago para vocês um videozinho aqui de DD Tank mostrando os caras mais fortes que tem no servidor Next Tank. Então se você curtir esse tipo de vídeo, já desce embaixo, deixa o seu like. Eu voltei com o Facecam e também ativa o sininho de notificação se você for novo aqui. Daí você faz aqui Modelo, se inscreve, ativa o sininho de notificação e se tiver de condição, se torna um membro. Mano, onde que veio? Eu postei um vídeo de pvp foram os melhores momentos da live se você não assistiu vou tá deixando o um link fixado nos comentários você lá e assiste porque demorou três horas para mim editar aquele vídeo O vídeo tá bem bom então assiste lá para dar uma moralzinha para o tá ligado parceirinho daquele modo bonito ah, daquele modo então vamos entrar aqui ó para vocês verem ó. link nexo mano Faz tempo que eu não entro nesse DD Tank. decidi trazer um vídeo aqui pra vocês, porque eu sei que vocês apoiam esse tipo de vídeo aqui no canal. E a galera gosta, né, mano, de ver os caras fortes. Então vou também tentar tirar um PVP. Lembrando bem que eu tô gravando esse vídeo duas horas da madrugada, então, infelizmente, eu não tenho nem noção de quantas pessoas estão mais nesse momento. Mas vamos tentar aqui gravar um vídeozinho para vocês de 10 minutinhos, daquele no modelo. Esse vídeo aqui não vai ter tanta edição, porque eu vi aí que se você foca na edição, a galera, como eu estava dizendo, é, se você foca, tipo assim, vi no último vídeo que eu trouxe no canal, se você foca na edição, o que, que acontece? A galera não deixa o like, não assiste até o final, fiz o vídeo de 8 minutos, a galera assistiu, apareceu lá no Google Analytics, a galera assistiu até 1 minuto e 40 isso é um... é foda, né, mano? Porque você vai lá, prepara o vídeo, corta, faz o a edição, tenta que ver traz, um... traz uma edição bonita, legal, para os caras. O que, que os caras faz Não assiste até o final, mano. Se você é um inscrito que faz isso, mano, você merece que levar um cara, na cara. Porque isso é foda, mano. De jeito certo, é doido. Mas eu estou fazendo esse vídeo porque um inscrito pediu. Ele chegou lá nos comentários e falou E aí, mano, tem como você fazer um vídeo mostrando as contas mais fortes que tem no Next tank eu falei, ah, vou fazer um vídeo assim, porque até um conteúdo legal pra mostrar como que tá. Se você tem um servidor que você quer que eu faça, quer ver isso, deixa aí nos comentários, que eu posso gravar lá, mano. Vai depender de você que tá assistindo o vídeo. Então, comenta aí. Se tiver muito joinha no seu comentário, vou lá, faça o um videozinho. Se você quer que eu faça o react aqui, comenta, mano. Porque tem umas músicas novas que saiu aí, que eu tô ouvindo, mano, top. É de anime, porque, tipo assim, eu também ouço rap. Trap, rock, reggae, tudo que tem tá gênero musical, se você quiser que eu faça reação, deixa aí nos comentários, meu amigão, meu amigão, meu amigão, vou aqui, né? Lembrando bem, se você assiste o vídeo até o final, ó, deixa o seu like, cara, não sai do vídeo sem deixar o like, lembra aí de deixar o like, porque não gasta nem um segundo na sua vida e também não vai quebrar seu dedinho, se seu dedinho for de moça, pede pra sua mãe dar um beijinho, que aí a mãe é mas se você quer ver um cara que vê, tem um dedo de cabra macho, arromba o like que seu dedo vai estar tá na mão. Tá legal. Hum. E pode falar, né? O Titi é bonito, filho. Até eu tô, eu tô me vendo aqui, ó, falo assim, o Que é isso, cara? Isso é sensacional. Uau, miau, miau. Hum. E infelizmente não carregou. É a vida. Novamente, vamos tentar aqui. Tem hora... Tem hora que eu me vejo aqui e fico pensando, nossa. Meu pai e minha mãe fez um rapaz bonito, cheiroso, gostoso. Por isso que eu não trago face canto. As novinhas vai apaixonar e eu já estou em relacionamento sério. Daí é complicado, né? Mas, enfim. <risos> vamos que vamos. Vamos entrar aqui. Eu não vou dar muito corte nesse vídeo. Infelizmente, tô costurando as costas aqui, né? Porque vai também só deixar que ver assim aí como que tá o cabelinho, fixo deixa a legida aqui, ó. Fica assim, galera. Daí eu não gosto, daí eu deixo deixo o cabelinho tampado. É porque eu ouvi os comentários, sabe que a galera falava assim: Titia careca será? daí Eu falei o que esses caras estão tá pensando que eu sou gordo para muito careca e papai, né? Assim também não é, tá bem tirando. E, mano, lembrando bem, mais é a partir das 7 horas da noite, se você quiser acompanhar. Vamos ver tem que dar uma ajuda aí, porque eu quero mostrar. Já tá 4 minutos de vídeo, vai para 5. Eu quero mostrar como que estão os caras fortes aqui no servidor. Mas é bom que o timeline do vídeo fica melhor para mim. A monetização fica melhor também. Então, pode carregar, Sinto seu vontade. É, o jeito é esperar aqui. Me fala aí, como que tá sua quarentena? Você tá ficando em casa? Você tá querendo tranquilo? Espero que sim, mano. O que você tá fazendo nessa quarentena? Eu tô tipo assim. Andando de moto de vez em quando, buscar namorado no serviço, tá vendo que eu tô tentando puxar assunto? Ou oh, dedile, ah, tá vendo? Não dá, mano. Não dá. Eu tento, galera. Na moral, eu tento. Eu vou dar um corte aqui, mano. Pra tentar ver o que, que vai virar esse aqui Vamos ver se vai dar certo pra mim Que, que carregar esse dd mas Mais pra frente eu pretendo comprar que veio... Uma luz né, pra ficar mais na cara assim Pra ficar mais bonitinho não ficar esses borrão que fica assim né Mano Se eu tiver meio assim Sei aqui É porque é tipo assim eu Já tô meio meu amor do ice daquele modelo parceiro e essa daqui é boa que falar um negócio isso daqui já sobe daquele modelo parceiro esse vídeo aqui vai ser assim. é o dia que eu tentei entrar no dele tank <risos> Ai, ai. esperar, né? A única alternativa que eu tenho aqui no momento? Vamos ver, tem que entrar. porque eu mostrar os caras mais fortes que tem aqui no servidor? Será que tem como mostrar o top 1? Será que você vai me ajudar nisso? Será que você pode fazer essa proeza? Vamos lá, vamos lá. Oh, nem vou clicar mais, fica quietinho. Bom, entra. Olha lá, dá essa moralzinha. Isso é ruim, cara. Vamos ver, né? Ô, Glória. vou conseguir mostrar o servidor tirar esse áudio que tá bem alto tchau obrigado <risos> então vamos lá né galera o intuito do vídeo era mostrar aqui os mais fortes do servidor demorou não, não sei porque para entrar aqui o cara tá quase com um bilhão de fc mano na moral a galera pede pra gente mostrar o servidor aqui os mais fortes do servidor tal então, esse tal de Rosemary aqui ó ela tá com 30k de atributo. Literalmente, né, mano? 30k, foi 30k. A única coisa que tá... É, tá 30k, mano. Não tem como falar que não tá mais. Gold, gold, com subliminar 5. E tudo. Os anel aqui, né, mano? Os anel de VIP com 600 de atributo, em tudo. Uma vez, eu cheguei pro dono do servidor... ADM aqui do servidor. Eu falei assim, ô, oh, mano, tem como você me ajudar no é tipo assim usar anel que esses anel aqui porque eu faço divulgação pro seu servidor já faz muito tempo e o cara sabe o que o cara me diz eu falei ai se eu te ajudar eu não vou ganhar dinheiro eu falei, hum interessante então deixa quieto meu parceiro vai fazer falta pra tu então deixa quieto mas aí ó os atributos desse pet também tá bom mano ó. dos equipamentos do pet como arma chapéu né e roupa tá tudo 300, vai ser de 20 um tal de Garu aqui ó, que é o segundo top ele tá com 800 milhões de Fc incrível e com 30k de atributo também mas, lembrando bem, pra você pegar isso de tributo você vai ter de gastar, e não é pouco meu amigo então, entra aí pra você poder gastar um pouquinho para ajudar ajudar os cornos a se tornar mais coro rico porque se você se tornar um membro, aí você vai se tornar um cara cheiroso, bonito e gostoso. Essa é uma forma de fazer mexer, É, vocês estão ligados. Metendo um bagulho. Ó, incrível, esse cara aqui tá no top. Mas não tem f aí só tem FC, não tem atributo. Atributo, né? Releve. É Cerveja. Gravação. Uma coisa que não dá certo não. <risos> mas lembrando bem. Ó, os primeiro aqui tá a Rosemary e o Garu. Em terceiro lugar tá um tal de Shaquille. É, então esses caras aí, se você entrar aqui no top, você vai ter de pegar pelo menos uns 70 milhões, 700 milhões de FC. E é difícil porque eu tô com 500 milhões e tipo assim, o foco meu é mais atributo. Então se você conseguir pegar um atributo legal. E entrar aqui no top, manda um print lá pra mim no Facebook, na página. O link tá na descrição. Só dá um likezinho lá. E me manda o um link... Não, o link não. Me manda o um print, eu vou dar uma olhada. Tudo boa vai. <risos> da cremo E aqui, deixa eu ver se eu consigo renovar isso. Consigo, parceiro. Gente, eu não consigo nada, amigo. Tudo bem. Meus atributo aqui tá razoável Se quem é minha conta, para quem não sabe, né? Mas eu acho que a maioria dos meus inscritos já sabe que essa aqui é minha conta. <risos> Porque, tipo assim, faz muito tempo que eu faço live nessa conta. Mas só ver se tiver muito like aqui nesse vídeo. Eu posso fazer mais vídeos desse estilo. Tem o DDTank Fênix, que tem painel. Lembrando bem, eu fiz esse vídeo desde o início. Esqueci de avisar para vocês que tem painel nesse DDTank. Então, bem fácil então você pegar FC. Me link na descrição, tem tá encurtado, porque vocês estão ligados, desde até que me ajuda nenhuma moeda peguei 500 milhões de FC aqui eu sei que eu sou bonito e cheiroso, mas eu merecia mais FC porque o cara é o, é o pai dos pais. quando você nasce ver, com uma mandioca grande, os negros não respeitam mas... não, quer dizer, quando você nasce com uma mandioca pequena, né, as pessoas não respeitam mas quando você nasce já com uma mandioca enorme a plantação os caras pagam a madeira e falam hum, um dia eu quero alcançar essa mandioca tem sentido no que eu falei? Ele, não, mas deixa o like <risos> tá ligado? mas enfim galera acho que vai ser esse o vídeo vou ficar com isso por aqui né eles vão mostrar os top 1 essa era a minha intenção espero que vocês tenham gostado do vídeo é um vídeo que eu tentei mostrar aqui né Sei que não deu muito certo, mas você. promete se deu uma risada, gostou do vídeo. Deixa o seu like aí, porque isso vai me ajudar muito. Associação: será que a minha tá por aqui? Tem servidores e IDEM. Deve estar. Tá. Deixa eu ver aqui: então, no de a no XDD saudade será que tá por aqui? O que é isso papai? Deixa eu ver aqui. Não top 1 tá, mano. Não acredito. Rapaz, tá por aqui, né? Mas de boa. Basicamente é esse o vídeo né galera, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu deixa o seu like, se inscreve no canal se for novo e ativa o sininho de notificação Se, bo... é, se você tiver condição de se tornar um membro, se torna um membro para poder receber vídeos aí exclusivo Exclusivo que tipo assim, fora desse conteúdo de DDTank eu trago outro conteúdo pros membros Quem é membro sabe o que eu tô falando Então se inscreve lá, beleza? Se você quiser entrar aqui na sociedade, no X do Tank você sente a vontade que eu vou estar tá jogando aqui no servidor daqui a um tempo. Vamos ver o que vai virar isso aqui, né? Vamos fazer uma doação aqui, ó. Abusar gente defeito. É Vamos vir aqui, ó. Vamos ver se tem gente pra gente dar um PVP. Esse vídeo vai ficar grande mano. Mas enfim, eu não vou, colocar, não vou dar nenhum corte nesse vídeo. Eu vou postar do mesmo jeito que tá aqui. Eu não vou colocar aquele negócio para dar like, nem intro. Nada, vai ser do mesmo jeito que tá aqui. Se a galera curtir, eu trago mais. Hum. Mas se não curtir, vai ser assim mesmo. Porque eu tô vendo aí que a galera não tá apoiando muitos vídeos. Vamos chegar aqui, ó. Não, ah, eu casamento com ninguém, não. Um dia eu inventei de fazer casamento aqui no servidor, não deu certo não. A única coisa que eu vou gastar tempo vai ser na thumbnail. Só isso, galera. Os vídeos eu vou estar tá postando sem corte. Quem curtir, assiste até o final. Quem não curtir, não precisa assistir, não precisa dar like. Tá achando que eu não vou encontrar ninguém, porque tá... Tem muita gente jogando, mas tá tarde. Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, como eu disse. Estou no mesmo se tiver aconteceu. Tamo junto. E é nóis.